Laurindo voltou, Laurindo voltou E anda preocupado, e anda preocupado Com a esquerda pela ditadura Do proletariado O PT, o PSOL, PSB estão agindo Para silenciar o camarada Laurindo É a democracia que aqui fracassou, mereceu Conheço os princípios que o Laurindo sempre defendeu, pela expropriação de todos os meios de produção. Dizem que no Brasil tem que ter revolução. Mas a esquerda atual só quer o poder através da eleição. É Laurindo voltou. Camarada Laurindo, estamos à sua Oi, Laurindo voltou.